Aqui eu trouxe para vocês o um mockup que a gente chama, que é como fica uma plataforma. Então aqui na versão desktop, em um dos templates que a gente tem, a gente tem sete templates disponíveis. Como o Ale comentou, o nosso produto já mudou bastante desde que ele inaugurou. Então hoje a gente tem sete templates disponíveis, vocês estão ajustando cor, é onde vocês colocam, por exemplo, isso que a gente chama de mosaico, então vocês vão ajustando para ficar mais com a identidade de vocês. Essa é a versão desktop e essa é a versão mobile. Então, a versão mobile tem uma usabilidade muito boa também, né? É uma preocupação muito grande, que hoje as vendas vêm muito do mobile. Então, a usabilidade dentro do mercado do shops Shopping, ela é muito boa também dentro do mobile. Aqui os templates, então, como eu comentei para vocês, vocês escolhem dentro um desses qual agrada mais vocês. Muda sempre o jogo de vitrines, a quantidade de produtos que mostra, se tem um banner a mais ou um banner a menos, então vai mudando esses detalhes de acordo com o template que vocês mais se identificarem.